Tudo bem com você? Eu sou a Thaís Fernandes e hoje eu vim falar um pouquinho mais pra você sobre a linha Ultra Counter da Soul Hair Professional, mas antes eu vou pedir pra você se inscrever no nosso canal e também ficar de olho nas nossas outras redes sociais, ok?